Olá pessoal, que bom que você está aqui. Sinal de que você acertou lá né, nas ofertas malucas, excêntricas e né, a respeito do nosso trabalho. Eu sou o Afonso Ferreira Neto, trabalho na Academia do Ser Humano e nós temos aqui um processo, um método diferenciado. É um trabalho que usa o Eneagrama Eu o Quarto Caminho para que você possa descobrir quem você realmente é. Ah, nós somos. Uh, um produto da, da, da própria sociedade, uma pessoa fez isso, ah, é o pode ser que sim, pode ser que não, mas para nós não nos importa de onde nós somos o nosso produto. O que importa é o seguinte, que o processo que nós temos é um processo de transformação, de evolução do ser humano. Aqui você vai saber, aprender porque você pensa desse jeito, por que você age desse jeito? Por que você consegue fazer algumas coisas, como por exemplo, você consegue imaginar rapidamente indo para a praia, mas não consegue fazer coisas repetitivas? Talvez você tenha uma ansiedade, você tenha medo, você tenha preguiça, indolência, orgulho. Talvez você seja uma pessoa excessivamente sedutora, talvez você seja uma pessoa excessivamente chorona, Talvez seja uma pessoa excessivamente braba ou perfeccionista. Tá? Então tudo isso é o nosso trabalho. E aqui nós ensinamos porque a pessoa, nós mostramos por que a pessoa é assim e como fazer a alteração disso. Como é que você muda isso? Entender? Como que você vai ser uma pessoa diferente? Mas esse diferente não é ser simplesmente diferente. Não adianta eu parar de fumar, fumar né? e começar a comer bala e engordar. Não vai adiantar nada, é a troca de um vício pelo outro. O que nós vamos trabalhar assim aqui é o seguinte. Quando a pessoa começa a fazer esse trabalho, nós não chamamos de curso e nem chamamos de treinamento. Porque não é um curso, não é um treinamento. É um conhecimento que você vai aplicar na prática. Então a primeira pergunta que eu faço, nas primeiras perguntas é, o que você quer para sua vida? E eu pergunto para você aí agora, o que você quer para sua vida? Aí todo mundo responde assim, eu quero uma casa boa, uma mulher, um homem batuta, eu quero viajar, quero ter uma casa na praia, e de vez em quando para a praia, eu quero ter um carrão, quero uma piscina, quero uma bicicleta, quero um barco, e aí começam as coisas boas, porque não é isso que a gente quer, isso ali é o resultado do que eu faço, então ao invés de você pedir para o universo essas coisas, peça para ele sabedoria, peça para ele firmeza, peça para ele a né, inteligência, que é quase uma sabedoria, peça para ele paciência, peça para ele calma, hein? peça para ele determinação, peça para ele capacidade de escutar, então você tem que pedir algo que vai fazer com que você tenha aquilo que você quer, se você não fizer isso, você não vai ter, e observa só pessoal, Aqueles camaradas que ganham aquelas fortunas nas loterias esportivas Depois de alguns anos eles estão pior do que estavam Porque eles não têm a ferramenta, eles não sabem lidar com o dinheiro E não pense que a gente sabe é, Se você quer ser rico, você tem que saber agir como rico Se você quer ser inteligente, vai ter que começar a agir como inteligente Então você vai ter que transformar você internamente Para que você consiga ter o que você quer Quer ter um bom casamento? Bom, o que você tem que fazer para ter um bom casamento? Tem que ter lá paciência, empatia, sei lá o que mais que você precisa. Então, você vai ter que trabalhar isso para que você tenha aquilo. Tá? Então, essa é a nossa metodologia. Trabalhamos com, né, como eu disse para vocês, duas ferramentas. O Enneagrama, que é uma ferramenta que tem 5 mil anos, 4 mil anos, sei lá, como fala? Mil anos. E ele mostra como você funciona. É terrível. Ele dói. Eu sou uma pessoa do padrão 7. Quando eu descobri que eu era um 7, eu não aceitava que eu era daquele jeito. Mas eu sou daquele jeito. E hoje eu não sou mais, porque eu trabalhei isso. Então hoje eu estou em prosperidade financeira. Hoje eu tenho né, outras ferramentas que me tornei um homem que eu quero ser. Eu sempre quis ser assim e nunca conseguia. Agora eu sou o que eu quero ser. Então é isso que vai acontecer. Esse é o Enneagrama. E o quarto caminho é uma ferramenta que vem de um pensador muito antigo, lá na, na época. Da Revolução Bolchevista lá, sei lá, na Rússia, que é assim, ó, eu vou dizer o um nome bem devagar para que você possa pesquisar se você quiser. Gurtchev, Gurtchev. Né? Eu assisti um filme em russo, vou falar Gurtcheva. Ah, nome pouco importa. Gurtchev. Escreve aí, não, na Google, Gurtchev. E você vai descobrir um monte de coisa. Então nós usamos duas ferramentas, uma para você saber onde é que estão os erros. Né? A outra é como consertar. Então, se você é um empresário, você vai saber se você vai ter sucesso ou não. Se você não vai ter, você vai conseguir consertar alguma coisa. Mas os empresários que têm sucesso vão perder o amor. Então, como é que faz para consertar? Eu tenho que ter um equilíbrio. Então, essa ferramenta serve para quem lida com pessoas. O tem relacionamento que não estiver bom, você pode mudar. É, teus filhos? Como é que você vai cuidar dos teus filhos se você quer que eles sigam um caminho? E você também vai aprender a ser feliz, vai aprender a fazer o que você quer. Portanto, se você apertar esse botãozinho, joia que tem aí embaixo, você vai se aprofundar ainda mais neste conhecimento. Quando você apertar esse botão, você vai para um lugar, né aonde vai mostrar as quatro aulas que eu ministrei. Eu ministrei quatro aulas totalmente gratuitas no dia 7, 8, 9 e 10 que tem o conteúdo desse processo aqui, tá? é onde você vai saber como você funciona, você vai ter uma visão muito mais ampla do que é o universo, e então, tomar lá as aulas, então você assiste as que você quiser, se você não quiser assistir nenhuma, também não assista, né? é você que, que vai decidir isso, mas as aulas estão lá, muitas pessoas dizem assim, que coisa fantástica, vá lá verificar se é verdade ou não. Outra coisa, se você desejar se aprofundar um pouco mais, Lá tem um espaço para formulários. Se você apertar em formulários, vai lá no Google Formulários, Google Forms, para você preencher um formulário. Através desse formulário, eu consigo aqui identificar como é que você funciona. Quais são os teus vícios psicológicos. Eu consigo identificar como é que, o que vai acontecer com você. É, óbvio, se você me mandar um formulário, eu vou ligar depois para você. Se você permitir, se você quiser para poder mostrar para você como é que você funciona e o que você tem que fazer para mudar essa tua história. Né? Como você pode prosperar, conquistar as pessoas e assim por diante. Tem mais um botão lá que vai mostrar os depoimentos. Foram mais de 13 mil pessoas que já passaram aqui na minha mão, na minha academia. Né? Eu já treinei muita gente há mais de 13 anos. Mais de 13 anos não, eu trabalho mais de 30 anos. Com, desde 1986 eu trabalho com pessoas treinando pessoas, fazendo evoluir. trabalhei com a Dale Carnegie, que é a multinacional, líder mundial em treinamento de relações humanas, trabalhei com a Mastermind, que é uma empresa que hoje deve estar dominando aqui no Brasil, né? então, tenho, li muitos, mas tinha né? mais de mil livros, hoje eu doei uma boa parte, que já não interessava mais, é, fiz filosofia clínica, então eu tenho experiência, te garanto que eu vou te ajudar você a mudar a sua vida, se você quiser... Se você quiser, se você não quiser, não vai mudar nada. E tem mais um botão lá para você me seguir no Instagram, tá? Eu sempre estou pondo material no Instagram, no YouTube, aí você vai poder ligar por lá. Legal, pessoal? Então, assim, ó. Desejo, ter, torço para que você assista os vídeos. Aí você vai verificar e vai avaliar se aquilo é bom para você ou não. Daí, se você gostou, preencha o formulário. Eu vou te trazer outras informações extremamente importantes sobre você, como você funciona, o que você tem que começar a fazer. Tá? E veja os depoimentos. Tá? Um monte de depoimentos de pessoas que participaram comigo. Então, muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por ter me assistido aqui. Né? É, vá no Instagram, lá no Instagram, no YouTube. Siga-nos também, você vai ter um monte de vídeo interessante. Beleza? Quer ser feliz? Quer encontrar a evolução verdadeira? Siga-nos! Participe conosco! Um grande abraço! Tudo de bom para todos vocês aí! Tchau.